Olá todos, bem-vindos de volta ao Dasbana, o meu nome é Joana e hoje em parceria com o Leroy Merlin trago-vos um DIY de como construir o vosso próprio candeeiro de secretária para o evento Dias Bricolares. Podem ver este e muitos outros vídeos incríveis neste evento. Antes de mais vamos começar pelos materiais que vamos necessitar para construir este candeeiro. Vamos precisar de um casquilho, de um cabo elétrico, uma lâmpada, um pedaço de madeira, ele tem 12 centímetros, depois, vamos precisar de formas assim aleatórias, tipo um tamperware, um copo de plástico, uma taça de plástico takeaway. Vamos precisar de água, vamos precisar de cimento. E se querem saber como é que eu fiz aquele caminhão que vocês já viram um o sneak peek, fiquem por aí. O primeiro passo será tratar de tudo o que vamos fazer em cimento. Muito importante, vibrar o nosso cimento, que vai fazer com que o ar saia, suba e, e não fique boiando e a estrutura fique muito melhor. E agora vamos colocar o nosso primeiro um, ferrinho. Vou aproveitar já que estou com a parafusora e as brocas para fazer aqui a furação no nosso cubo. Agora vamos enfiar já o cabo para depois quando fizermos o molde do nosso abajur, já fique tudo prontinho e depois é só montar. E agora, passadas 24 horas, vamos desenformar o nosso cimento, tanto a base como o abajur, e vamos montar o nosso candeeiro, que vai ser assim a parte mais satisfatória e mais rápida. Agora vamos montar, para segurar tudo melhor eu vou usar nas pontas da estrutura, que vão ligar ali ao nosso bloco de madeira, um silicone collie -dever. Eu vou usar este da T-Rex, podem usar qualquer um, eu gosto muito deste. Bem, agora que já montámos aqui mais ou menos a nossa caminhonete, vamos colocar este ferrinho aqui, para dar nos que isto é tudo uma estrutura conectada e vamos também retocar a pintura de toda a estrutura. E é isto, eu espero que tenham gostado, eu adorei, estou apaixonada por este canilheiro, acho que é um canilheiro muito, muito giro e muito único, por isso façam, recriem este DIY e identifiquem-me sempre no Instagram para que eu possa ver as vossas recriações e aproveitem o resto do evento da Le Merlin.